Tem na sopa do neném Será que tem farinha? Será que tem marinha? Será que tem macarrão? Será que tem carne?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 porque espinho é assim Mas após a mão Mas nós vivemos muito bem no fim Tão diferentes como nunca vi Você e eu aqui Estamos juntos na floresta sim Ou pra você e vão pra mim achei nessa velha escrivaninha uma autêntica varinha mágica. Você pensa que é mentira, então eu vou te transformar numa boboca de uma minhoca dorminhoca. Vira minhoca, vira minhoca, você virou, você virou uma minhoca, pula minhoca, dança minhoca, você virou, você virou uma minhoca, virou, virou minhoca. Olha só o que eu achei nessa velha penteadeira, um potinho de pomar. Você pensa que é mentira, então eu vou te transformar Num peludo, de um pelado, de um maluco, de um macaco Vira macaco, vira macaco, você virou, você virou um macaco Dança macaco, dança macaco Você virou, você virou um macaco Virou, virou macaco Acho que essa varinha O meu pai quando criança Usou pra ficar bem forte Rico, belo e o máximo Máximo você não acredita, então eu vou te transformar nesse momento No elemento fedorento Que é a besta de um jumento Vira jumento, vira jumento Você virou, você virou o um jumento Pula jumento, dança jumento Você virou, você virou o um jumento Virou, virou jumento Acho que esse pó mágico Minha mãe quando criança Usou pra ficar bem linda Perfumada, charmosinha e fantástica Se você não acredita, então eu vou te transformar numa gosmenta e fedida De uma danada, de uma barata Vira barata, vira barata Você virou, você virou uma barata Pula barata Dança barata, você virou, você virou uma barata Virou, virou barata E vocês que estão ouvindo parecem que não acreditam Na varinha e no pomar Vocês pensam que é mentira, então nós vamos transformá-los agorinha Adivinha uma bichinha bem burrinha Vocês vão virar um galinheiro de galinhas Vira galinha, vira galinha Vocês viraram, vocês viraram umas galinhas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 Oi, oi, oi, pessoal Mamãe, fiz xixi Troca minha fralda Mamãe Vem trocar minha fralda que eu fiz xixi Mamãe A fralda pesada é porque eu já enchi Papai, vem trocar minha fralda que eu fiz xixi Papai Papai, a fralda pesada é porque eu já enchi Não sei porquê, passa um tempinho Passo um tempinho eu tô molhado E sempre tem gente querendo me trocar Porque então vão me tirar da brincadeira Se eu já sei que a nova fralda vai molhar Outra vez papai já, já quer que eu largue a fralda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 Cercado do sul no continente americano, do oceano e da terra mais distante de todo o planeta. E como é o planeta? O planeta é uma bola que rebola lá no céu. Oi, oi, oi, oi, oi. Olha, olha aquela bola, bola, a bola, bola pula, pula bem no pé, bem no pé do menino. que nessa e nessa ciranda o mundo inteiro e nessa ciranda o e nessa cena não. mundo Taruga, levo minha casa comigo Que é feita de cascadura Pra proteger do inimigo E quando um lobo bem bobo Vem pronto e aparece e quer me comer Eu entro na cascadura Que é a casa da Dona Tartaruga, me deixe entrar Dona Tartaruga, só quero conversar Dona Tartaruga, abra logo essa porta Abra logo essa porta que eu quero entrar Deixa de ser bobo, lobo, cê não me engana, não Vai embora, seu lobo, cê aqui não entra, não Deixa de lorata, cê não quer conversar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 Que é a casa da tartaruga Dona tartaruga, já perdi a paciência Dona tartaruga, vou usar da inteligência Dona tartaruga, se não dá mais pé Abra logo essa porta ou entro pela chaminé Deixa de ser bobo, não existe chaminé Vai embora seu lobo, vá molar o jacaré se você quiser pode soprar com furor Que Dona Tortaruga gosta de ventilador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 É uma gosta de, é uma gosta de É uma gosta de Pra viver água. É uma gosta de É uma gosta de É uma gosta de é Pra viver Era uma vez uma gotinha de água Rei tontinha um e bonitinha Um dia ela tava dormindo do banho de do sol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 tia